Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e neste vídeo nós iremos fazer uma série de exercícios para ajudar você, minha amiga, que já passou dos seus 30, 40, 50, 70, 80 anos, passo a passo, tudo bem explicado, devagar, para que você consiga fazer com segurança. Mas tem que ter a liberação do seu médico, já dá esse joinha e se não é inscrita, inscrever-se. Nós iremos precisar, logo para esse início, para tirar aquela gordurinha dos ombros, ombro pontudo, tirar das costas, dois pezinhos. Nós iremos fazer o seguinte, você vai pegar os seus dois pezinhos assim, em suas mãos, vai posicionar os braços dessa forma, assim, com a palma da mão voltada para você. Vai fazer a extensão do braço, girando o peso, a palma da mão quando chegar lá em cima, ela está voltada para frente. Volta, gira, palma da mão voltada para você sobe e faz só esse movimento. Vamos lá, isso aqui ainda vai ajudar a dar uma melhora na musculatura dos seus peitorais. Não são as mamas, tá? São os peitorais. Ó, sobe, desce. Só fazendo esse movimento num primeiro momento. Faz o giro, gira o peso, desce, estica todo o braço, tá? Vamos lá minha amiga, estica todo o braço. Feito esse exercício, você vai fazer o seguinte, vai colocar o pezinho assim no chão e agora você vai fazer um outro exercício, só que esse exercício agora é para trabalhar a parte inferior do abdômen, em pé. Nada de deitado ainda não, vamos fazer em pé. Vai fazer o seguinte, ó. presta atenção, você vai elevar a sua perna direita o máximo que puder, eleva a esquerda, direita, esquerda. Para dificultar, coloca a mãozinha atrás da cabeça, assim como eu coloquei a minha, eleva, eleva, sempre o peitoral projetado à frente, contrai o abdômen, eleva a perna o mais alto que você puder e com a mão atrás. Vou ficar aqui enviesado, que é para você visualizar o movimento, só esse movimento aqui, vamos lá. Isso, já está sentindo como é que o movimento já cansa? Nós estamos trabalhando a parte inferior do abdômen. Porém, nem tudo são flores. Agora nós vamos sentir um pouquinho de dor. Isso mesmo. Como nós iremos fazer esse exercício? Presta atenção. Vai pegar aquele pezinho que você tem, professor não tem peso, tem garrafa pet, tem saquinho de feijão, então pezinho que você tiver, saquinho de feijão, garrafa pet, latinha de ervilha, desde o momento que ambas sejam iguais, vai abrir as suas pernas, a largura do seu quadril. Você vai fazer o seguinte, ó, vai abrir os braços e segurar, segura na linha do ombro. Não deixa um braço caído, outro levantado, nada disso. É só segurar ambos os braços esticados, fica assim. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, desceu. Isso, já sentiu o seu ombro? Não precisa se preocupar em ter que fazer muitas repetições ou muitas vezes que nós vamos voltar esse treinamento todinho. Estou passando, depois nós vamos voltar e fazer tudo de novo. Agora, nós iremos voltar a fazer a parte inferior do abdômen. Como? Fazendo o seguinte, abra os seus braços, deite sua cabeça, coloque a sua perna num ângulo, assim como a minha está, de 90 graus você vai esticar a perna, não toca o calcanhar no chão e segura. 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, traciona a perna, segura, fica nesta posição e aí, você vai descansar 5 segundos e vai mais uma vez. Estica a perna, não toca o calcanhar no chão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou a perna, descansa 5 segundos, nós iremos mudar agora, ao invés de nós esticarmos a perna, nós iremos fazer o seguinte, elevar a perna, assim ó, eleva, segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, flexiona. Mais uma vez, vamos lá, 3, 2, 1, segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, flexionou a perna e volta à posição inicial. Esse, esse exercício, esses dois exercícios que nós fizemos, foram para trabalhar bem a região aqui ó, do seu abdômen. Aí vamos voltar com aquele pezinho, para nós fazermos agora a elevação lateral com bombeamento e desce. Eleva, dois tempos e desce, tá bom? Então você vai pegar, estou fazendo bem devagar, porque você que é iniciante intermediário, dá para fazer numa boa esse treinamento. Ó, Elevou, desce um pouco, volta, desce um pouco, volta, desce tudo. Elevou, um, dois, desce tudo. Elevou, um, dois, desce tudo. Isso aí. Elevou, um, dois, desce tudo. Esse exercício, só esse pouquinho, você já deve estar tá sentindo. Ah, os seus ombros já sendo bem trabalhado, é isso que eu quero que você aproveita, deixa eu falar uma coisa, não adianta fazer treinamento se você não seguir uma dieta, tem que seguir uma dieta, então tá vendo esse link aqui, esse nome? Promoção cardápio, cardápio para ganho de massa magra, só 23 reais na promoção. Em breve teremos cardápio para emagrecimento, cardápio vegano, vários tipos de cardápio. Mas o primeiro é esse. Então, vai lá na descrição desse vídeo, tem um link lá do Hotmart e você compra lá com total segurança, tá bom? Cardápio, ganho de massa magra, montado para um nutricionista de acordo com o nosso tipo aqui de treinamento. Aí você vai ver resultados rápidos, sem gastar muito. Vamos lá? O próximo exercício que eu irei fazer agora, eu irei utilizar a parede. Por que eu irei utilizar a parede? Porque nós iremos fazer a elevação pélvica colocando o pé na parede. Isso mesmo, vou ficar até de costa para você, mas você vai entender como é que é. Ó, deitou. Coloca ambos os pés na parede, na linha do seu joelho, abra seus braços e aí você vai elevar o seu quadril, tirando do solo, volta, eleva, volta, eleva, volta, eleva, uhum. Nesse exercício, essa elevação pélvica é uma variação para quem quer sentir mais ainda a região das coxas, se você quer trabalhar mais essa região das coxas, essa elevação pélvica trabalha muito o glúteo. E coxas, mas aí você vai fazer o seguinte agora, aproveitando que você já está de joelho, vamos trabalhar a parte de trás aqui do nosso braço, do nosso ombro com aquele pezinho. Como? É simples, você vai ficar nessa posição aqui, ó, assim como eu estou Vai abaixar só um pouco, tá? só um pouquinho assim o seu tronco e vai fazer esse movimento com os braços estendidos, atrás e volta, atrás e volta. Se não der para fazer com peso, faz sem peso, você já vai sentir a musculatura sendo trabalhada. Deixa eu pegar o peso aqui e eu vou fazer com peso, mas você pode fazer sem peso que não tem problema nenhum, projetou o peito, controla, atrás, volta. Trás, volta, atrás, volta, trás, volta, só fazendo esse movimento. Isso, braço esticado, tá ok? Sempre os braços estendidos para fazer esse movimento. Feito esse movimento, aí nós iremos passar para um outro exercício que eu também gosto pra caramba. Nas academias, existe um equipamento que ele é o seguinte, você vai segurar assim, ficar com os braços abertos, que o nome dele é crucifixo e você faz só esse movimento, abre e fecha. Você também pode fazer isso no banco da academia, o banco reto aqui nós estamos fazendo sem ser na academia, claro, estamos fazendo em casa e nós iremos utilizar um outro exercício agregado a esse. Então preste atenção, agachamento, se você não sabe fazer agachamento fica tranquila, fica tranquilo que eu vou ensinar. Os pés tem que estar assim, paralelos à largura do seu quadril ou se você se sentir mais confortável, os pés podem estar à largura dos seus ombros. É a maneira que você se sentir confortável. Eu vou usar a largura do quadril. Segunda coisa que você tem que prestar atenção. Você projeta o seu glúteo, o seu bumbum para trás. Deixa eu ficar assim de lado para você ver. Ó, Glúteo normal, projetado para trás. Projetor normal. Projetor. então você projeta o seu glúteo para trás, não faz, não faça esse movimento aqui para poder fazer o agachamento, você não pode fazer isso, o que você tem que fazer glúteo para trás, dobra os joelhos, vai dobrando, estica o braço para você ter equilíbrio, desce até onde você consegue e volta à posição inicial. Não quero que quando você chegue aqui em cima, você faça esse movimento aqui, ó, retroversão, jogar para frente, aí agacha. Eu vejo muitos alunos fazendo isso aqui, agacha, não, isso está errado. Não faça isso, o movimento, o movimento não é esse. O movimento é só consiste em você subir e descer, subir e descer. O movimento é esse daqui, ó. desceu, subiu, desceu, subiu e desceu. Só que algumas pessoas quando vão fazer esse tipo de agachamento, eles fazem assim, eles descem projetando os joelhos à frente, isso você não pode fazer, porque você está sobrecarregando a sua patela, o seu joelho, então sempre proteja o seu joelho. Como é que você vai proteger o seu joelho? Terceira forma de você proteger o seu joelho, os pés abduzidos, para o lado, vai abrir, para o lado. Outra coisa, os joelhos acompanham a mesma linha dos pés. Eu não posso estar com os pés virados para as laterais e o joelho para frente. Então, eu vou ficar assim, tá errado. Então, ó, acompanhando, vai fazer o agachamento, descer até onde você conseguir e volta à posição inicial. E da onde é que vem a história daquele crucifixo, professor, que eu não entendi onde é que eu vou utilizar? Agora sim que nós vamos fazer o treino, o crucifixo ele entra agora. Como é que ele entra? Presta atenção, os pés estão paralelos apontando para as laterais, a ponta dos dedos dos os pés para laterais, os joelhos seguindo, eu abro os braços, fico com os braços abertos, como se eu estivesse fazendo um crucifixo na máquina, ou deitado no banco, e agora eu agacho, eu fecho os braços, Toco ambas as mãos e volto à posição inicial. Agacho, fecho os braços, toco ambas as mãos e volto. Vamos lá. Três. senti bastante. Quatro. Perfeito. Vamos lá. Cinco. Isso. Vamos a seis. Seis. Isso. Vamos a sete. Sete. Vamos a 8. 8. Vamos a 9. Tá sentindo bem as pernas? 9. Vamos a 10. 10 e vamos a 11. Jogou? 11. Só com esses 11 movimentos você já vai sentir bem as suas pernas, suas coxas, seu glúteo posterior e também membro superior. É isso que eu quero que você sinta. Você tem que colocar para mim aí nos comentários que você está sentindo. Aproveita e não perca essa oportunidade de adquirir o nosso cardápio ganho de massa magra esse link vai estar aí na descrição desse vídeo, só R$ reais. Em breve teremos vários outros cardápios vendidos lá pela Hotmart. Então você não perca essa oportunidade. Vai por mim que o nutricionista montou o cardápio de acordo com essas dicas e esses treinamentos aqui do canal. E aí você vai se beneficiar. Pode acreditar no que eu estou falando. Vai por mim, você vai gostar fuja dessas histórias de só o exercício dá resultado, não tem que ter cardápio, se não tiver cardápio a coisa fica diferente. Vambora? Vamos fazer mais um? Agora nós vamos fazer para peitorais, mais um para peitorais, é simples, você vai ficar de joelho assim como eu estou, vai colocar ambas as mãos à frente Dessa forma, e vai flexionar os seus braços, ó, dobrando os seus braços devagarzinho. Segura bem o seu tronco, desce o máximo que puder, depois empurra os braços, fazendo com que você volte à posição inicial. Desceu, bem devagar, desce, desce, desce, desce, para, empurra, isso, empurra de maneira que as suas costas venham toda ela retinha, desceu, devagar, não tem muitas repetições, é só você fazer certinho que você vai ter que exercer muita força para fazer esse movimento, desceu, subiu, vamos lá. Desceu, isso, subiu, perfeito, mais uma, desceu e subiu. Feito essa primeira rotina, agora nós vamos fazer o seguinte, presta atenção, você fez essa rotina, ficou suada, está cansada, fala, professor, não está dando para eu encarar uma segunda rotina. Sem problema, você descansa. Agora, se você já é iniciante para intermediário, consegue fazer, vamos fazer uma segunda vez, toda essa rotina. Vamos passar passo a passo para você fixar na sua memória como se fazer esses treinamentos. Então, nós terminamos a primeira rodada, vamos fazer a segunda. Se caso for necessário para você, e você tendo, claro, sempre a liberação do seu médico, aí você pode vir a fazer, sim, a terceira rodada. Mas vamos lá? Então, prepara que nós agora vamos para a segunda rodada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 quatro, perfeito, vamos lá, cinco, isso, vamos a seis, seis, isso, vamos a sete, sete, vamos a oito, oito, vamos a nove, tá sentindo bem as pernas? Nove, vamos a dez,